E aí Clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com o Cars. A Metroidvania é sensacional para PC e multiplataformas, provavelmente A gente vai fazer a parte final, enfrentar o último chefe e mostrar o final Talvez ler alguma coisa Isso aí ah, No último vídeo a gente explorou a parte de cima do castelo Também derrotamos a nossa cópia verdadeira né? A gente que na verdade gente, a cópia é falsa né? É legal né ele um monte para esse negócio aqui Vou gastar tudo Paciência Eu tenho que vir para cá Workshop Estou brigando entre eles Mas é aqui ó, a gente tem que ir no workshop para terminar o jogo Acho que a gente nem sequer, nem sequer explorou A gente já vai... Ver ele falar com esse cara foi atualizado. Tem uma interrogação ali: Por quê? essa menininha agora. Tem é uma. É irmã. Aparentemente, a menininha é um experimento o... O escultor. Rapaz, de longe ela é mais bonitinha, viu? Dá uma olhada no seu olho dela pesadelo. Ela transferiu aí o... as coisas dela para gente Muito bem, agora neste chefe que a gente vai fazer A gente vai abusar aí das... Vou e não... isso aqui vai abusar dessas duas magias procurar colocar aqui uns amuletos é, que vai te dar mais e mais força, né? Quantos amuletos a gente tem? Então. mas aí é questão de gosto, né? Eu tenho uns priorizando força porque é assim que a gente faz as gameplays a gente vai priorizar esse ataque também. chefe é o seguinte, você tem que ir quebrando os espelhos Fica agredindo esse menininho E aí? De tudo que aparece. De vez em quando aparece um. Distanciar e... beleza, feito escultor. Carregar que agora a gente vai enfrentar o um bichão mesmo Carregou, mas não é muito difícil Usando carregando, não pode esquecer. Aí ó. tranquilão, né? Não é tão difícil. Agora é o finalzinho. os cargos eu acho que ela acho que ela sai a tá toda arrebentada Então ela, ela tirou um bagulho de dentro dela, não é que ela estava arrebentada. Mas ela é um boneco de cera, né? Da hora! <risos> Aí, ó, uns cars. Bom jogo, não muito longo, não muito curto. Bastante desafiador, muito muitos chefes Eu... Tentei procurar alguma coisa alternativa, algum final alternativo Não, não consegui, mas eu sinto que tinha coisas para ser explorada ainda Talvez eu não tenha conseguido, né? Mas tá aí a nossa gameplay, se vocês gostaram de Monskars Deixa o like, se inscreva no canal, dá like nos nossos vídeos A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações os caras foi recomendado. É, é um jogo indie Metroid One, é 3 em 1. Um. Deixa o comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar respondendo, se possível. E assim. Até o próximo vídeo. com amizade.